E vocês veem logo à frente, não, não, não muitos passos longe da praia, uma caverna. Uma entrada para uma caverna. Oh. Não, peraí. <risos> peraí, man. Parou, parou, parou, parou Essa caverna chega. tá no flashback de vidas passadas. E aqui, e aqui, e aqui. <risos> ah, ela tá meio <risos> escondida atrás de alguns. É, alguns matinhos.